Chá de quê? É o que eu estou tomando. Não, na verdade. Né? A água tá ótima, obrigado. Tem tá chá ó, tá quente? Que é o chocolate? Chá sem açúcar, incrível. sem lactose. Não. <risos> Não. Relaxa, tá é incrível. Um chá? aqui a gente, tá tem, ó, ó, a gente tem hoje. A é, gente é. tem hoje. É. Tem né? Ah, tem um esquema bom. É. Mas tá é tá isso, bem. cara. Assim, tem, então, aí no mercado, poxa, eu lembro que eu fiz um vídeo falando assim, cara, é, tome cuidado. Né? Tome cuidado, diversifiquem seu patrimônio, se protejam. Aí o mercado caiu 50%, foi muito louco. E nessa hora, né, você vê o mercado começando a ficar realmente desesperado. Quando a bolsa estava caindo 50%, as pessoas começaram a me xingar nos vídeos. Eu imagino. Porque eu estava comprando, falando, cara, é, quando tem sangue nas ruas, né, quando você compra e tal, pessoal, ah, que absurdo você falar de sangue na rua, sem coração, e não a sei que lá. O Covid matando todo mundo e exato, o caralho. Exato. E, e até tiveram até algumas pessoas é, politicamente expostas, assim, falando. É, sobre, poxa, olha só O cara preocupado com o dinheiro absurdo, nesse momento e, tal. Né? e aí eu pensei, caramba, você está cheio de dinheiro O que, que você está fazendo com o seu dinheiro? Porra. Podia pelo menos né, comprar barato alguns ativos E aí, enfim, as pessoas xingando E depois quando ninguém tá todo mundo feliz de novo E o mercado financeiro é isso, cara É uma coisa que eu aceitei que vou ter que lidar a vida toda O mercado financeiro é o é um mercado financeiro O mercado financeiro não é solidariedade Solidariedade é outra coisa né? uhum. O mercado financeiro é um negócio Mas o mercado solidário é o mercado financeiro é muito solidário as acham que não. Tudo bem, mas é, não, não tem essa alma. Sabe, perfeito, a alma. Perfeito. É, perfeito. Porque também tem o um lado solidário que vai, também dá muito dinheiro, não é verdade? Uhum. Tem gente Sim. que faz o bem que não, e que ganha muito dinheiro com isso. E tem aquela coisa que uhum. aqui, também deve ter de gente deslumbrada. Uhum. Porque, assim, em vez da pessoa fazer o que você fez, pegar, estudar, se informar, uhum. de repente, uma época, eu lembro que acho que virou moda. Virou moda. Todo é. mundo. O que, que você está fazendo? Eu não sai do negócio, agora eu estou mexendo no... E tinha três computadores podres em casa. Aí você via as telas, aquelas tabelas horrorosas. Que trade, né? Que a gente chama de um, trade. Mas né? uma caralhada de gente fez isso. Muita gente. Virou meio uma... Por quê? Acho que porque em vez de, de se informar, de uhum. falar, não, tem isso aí dar um dinheiro da porra, eu vou ficar milionário. Uhum. É, o ponto é assim, ó. Muito poucas pessoas ganham no trade, Entendi. né? Isso é uma pesquisa uma vez lá Não, na um gelado Pô, irmão. muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Ele é muito educado, é né? Educadinho, bonitinho. Pô, você é, é muito nesse metido. É, é menino você criado é pela avó. Né? É. Nossa, é. Só... Ele é um lenço de medicina de pessoa Ela É lá de Genópolis. É. Porra, é. Ele, ele tem cheiro já foi, bom. É. Porra, já já bom. foi pior, cara. Já foi pior. Essa, essa, essa é voz bem colocada, né? É. Já foi mais maloca. Já foi, cara. Já foi muito causado. Já foi, já ainda, fui. Cara, ainda bem assim que me encontrei, muitas coisas mudaram e tal. Ainda bem. Mas acho que todo mundo tem essa fase, né, Sim. cara? Você não respondeu a minha pergunta. Qual seria? Quantas, quantas Ferraris você já derreteu? Não tem ideia, cara. Qual, cara, depende, qual é a preço da Ferrari? Sei um lá. milhão, tem vai, dependendo. um milhão. Um milhão, um milhão. Cê, derreteu um o Nessa forma certa. Você vai comprar uma podreira com um milhão, boa. Bola, pensa. Um milhão. Bola. Pensa. Só nessa ação ele derreteu oito. <risos>